E cá estamos nós, indiretamente dos Açores, para o da Ponta e Então sim, o que é que achou Não te esqueça de adicionar o canal Almas Adventures. Época de natalícia, nós na terceira vamos aqui ao fórum, terceira. Vamos lá ver o que é que se passa lá dentro. Pelos vistos, é muito concorrido. Vamos aqui do lado esquerdo. Um chinês. Vamos lá ver. chinês é do de lado. Decoração natalíssimo. Bem agradável. Olha lá. Que engraçado. Tudo decorado de Natal. Vamos aqui para a parte direita. Vamos ver o que é que... Vamos lá ver. Música natalícia, press code, avaliar o preço o casaco: 60 euros. Beautifulzinho, esse casaco azul. Continuar aqui desde este lado direito, Suzy Sports, Suzy Art Sports. Pinta uma faldinha dos animais e pessoal espírito natalício. Muito bem, fora de serviço, espírito natalício para todos. W6 aqui do lado esquerdo E okay. estamos a chegar ao fim olha não! Vamos mais a espadinha hum? deste lado ah? Um pouquinho um para de descansar E é assim centro comercial A terceira o pai é que tinha de ver, aqui é este pequeno centro comercial é que ia ser, Bem, para todos Sim, Todos. Tenham felizes.